Jô Soares era um homem de muitos talentos, humorista, ator, escritor e apresentador. Jô Soares morreu aos 84 anos na cidade de São Paulo. O óbito foi às 2h30 da madrugada de hoje, dia 5 no Hospital Sírio-Libanês, onde estava internado desde dia 28 de julho para tratar de uma pneumonia. A causa da morte ainda não foi divulgada. O local do enterro e velório também não foi informado, mas a cerimônia de despedida será restrita à família e a amigos. Jô Soares fez história na televisão brasileira, participando de atrações como a Família Trapo em 1966, na TV Record, Planeta dos Homens em 1977, na TV Globo, e Vivo Gordo em 1981, na TV Globo. Ele atuou como diretor, humorista, ator e até como comentarista esportivo da Fox Sports na Copa do Mundo da Rússia, 2018. Além disso, Jô Soares escreveu 10 livros, O Xangô de Baker Street, de 1995, e O Homem que Matou Getúlio Vargas, de 1998, são suas obras mais populares. Jô Soares não deixou herdeiro seu único filho Rafael Soares, faleceu em 2014.